Pessoal tudo bem com vocês, nós estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal Gente, e hoje, hoje, gente tem um, tem um vizinho eu ouvindo é, meu, um o Leandro Leonardo aqui Deixa eu abaixar porque você já está como que o YouTube é né Não melhorou 100% mas deu assim uma diferencinha né gente Porque hoje gente eu quero deixar essa casa um brinco Minha mãe saiu e eu tenho que gravar vídeo e eu tenho que limpar a casa Porque fique no Ajuda Mãe, vocês já sabem o que que acontece né e gente, é um vídeo rapidinho, mas é de coração, e, gente, porque vocês gostam de vídeo limpeza, vídeo de arrumação, vídeo que eu tenho que padecer pra limpar as coisas, né? Então gente, eu, eu gosto assim de fazer esse tipo de vídeo, que é bom que incentiva você a sair da sua casa, não, sair da sua cama e ajudar a sua mãe, ajudar seu pai. Porque tem mãe que sofre na mão de menina aí que é muito mimado, porque tem muito menino mimado aí que me assiste, só fica assim... Na frente do computador, digitando, digitando Fazendo o que que eu não sei Então levando essa cadeira e vamos limpar essa casa Gente, os móveis já tá tudo arrumado, já, já tá tudo limpo É só limpar o chão mesmo Mas minha avó, ela é enjoada com esses trens de limpeza Quem conhece ela já sabe Por isso que eu peguei dois baldes Ela sempre fala que tem que limpar com dois baldes Então assim, eu peguei o costume Sempre limpo com dois baldes E gente, primeiro eu vou limpar esse quarto aqui E depois eu vou limpar aquele quarto Tem que falar o porque já viu a música lá Tá muito alta, nem precisa de música de fundo, né Gente, mas olha como que o chão ficou O chão ficou brilhando, Vocês viu viram mais ou menos como ficou Eu vou mostrar com a câmera de trás Gente, esse quarto aqui ninguém dorme, ó Mas olha como que ele ficou, ó Até ele tem que limpar, todo santo dia, até debaixo da cama Aqui não precisou, porque ontem eu já limpei Uh, gente, 30 tá descendo aqui, peraí Gente, e agora é esse quarto aqui que tem que limpar, ó Esse quarto aqui da minha avó Nesse quarto aqui já dorme gente então coisa que dorme assim em pessoa, vai sujando mais ainda. Então gente, eu vou limpar ela aqui e acompanhe as imagens. Gente, numa altura dessa eu já cansei, deixa um like para pra mim Gente, eu já terminei aqui E gente, só falta eu repassar o pano aqui O e vai enferrujar eu jogando água nele assim E é assim, gente, de manhã em casa é um barulho Vocês nem imaginam Se minha avó usa dois panos e duas águas Que um pano é pra se passar e o outro é pra enxugar não é pra isso que serve Agora só tem que ser a sala e a cozinha, o banheiro e, e na área ali. Gente, eu, eu juro pra vocês. Se minha avó sair todo dia assim, eu gravar vídeo todo dia aqui pra vocês. Porque, gente, quem tem família sabe que não é fácil gravar. Então, gente, quando eu tiver 18 anos. Não, eu também falei isso, mas casa tá cara. Tem de 18 anos, não. Mas, gente, eu tenho vontade de ter um lugar assim pra gravar sem barulho, sabe? Agora, gente, tem que arrastar esses dois sofás aqui, se vocês não sabem. Deixa eu colocar de lá que vocês enxergam melhor Essa câmera não tem paranoma A outra tinha do meu outro celular Mas era um celular com a qualidade ruim, né? Ali tem rastar aqui os dois sofás, limpar E o meio da sala <risos> tô tão feliz, gente, vocês nem imaginam porque, gente, vocês estão vendo aí que o som tá ruim Mas, gente, nos próximos vídeos, assim Gente, ai, eu nem posso contar, viu? Então, gente, eu vou comprar uma coisa que vocês vão adorar Deixa eu abrir a janela pra entrar um ar? Gente, tem que limpar aqui na mesa, eu tenho que arrastar as cadeiras Tem gente só passa só na onde que não pega, né? Enquanto tem gente fazendo vlog indo pra Miami, pras Ilhas Maldivas Tá aqui eu indo pra beira de um tanque Tá indo eu aqui pra limpar um chão Mas é assim mesmo, né? A vida é que segue Os humilhados serão assaltados Ah, gente, é muito safuro, viu? Além de ser humilhado, ainda ser assaltado? Ah, é... Aí já é demais ou a, pessoa, ou a pessoa é humilhado ou a pessoa é assaltada. Dois não dá. Gente, enquanto tem vizinho ouvindo música assim do mundo, gente, eu tenho que ouvir pelo menos uma música de Deus, né? E eu gosto de música antiga e animada. Eu não gosto dessas músicas novas, não. Igual essas músicas assim, é... Me leva a sala Não gosto, enfim. Eu gosto de música pentecostal. Mas a música assim, gente, infelizmente não sei o que eu posso fazer Agora a gente limpar essa parte aqui do meio e terminar né E gente minha vou fez cirurgia de pedra na vesícula Então ela não pode fazer esforço Gente agora eu tenho que limpar o banheiro o banheiro eu não vou mostrar pra vocês que acho que não tem necessidade né e, gente, já, sei lá, eu já mostrei isso tudo. O banheiro também não é muito sujo, não, gente. O banheiro daqui de casa é limpo ali, ó. Dá pra vocês verem. É branco o lugar. Então, gente, não tem nada o que mostrar. Gente, eu derramei o chá da minha avó. O que que eu vou fazer? Derramou foi muito. Isso foi meu ring light que derrubou o chá, ó, gente. Nunca vi esse chá. Parecendo uma folha de papel. Mas, diz ela que cura até câncer, é a base de Deus. Eu vou colocar um tiquinho de água... Pronto, um chá feito. Voltando à nossa programação, gente, o banheiro tá limpo, dá para comer lá dentro. Ai, credo, né, gente, o fato é estar não sei por que vocês ainda me assistem. Olha que a coisa nesse canal tá triste, gente, tá triste, tá precária. Agora, gente, eu vou limpar a cozinha para vocês e eu vou mostrar pouco, que a gente cozinha, acho que é o lugar que mais suja. E, gente, e se, igual eu tô gravando aqui, se minha avó achar um fiapo de cabelo. Se ela achar algum, gente... Pedacinho de cisco, gente, ela fazer voltar de novo. Então, gente, eu vou mostrar só a hora de eu passando o pano, repassando, quer dizer, né? Porque, gente, vocês já viram que depois quem vai apanhar é o burro aqui. Pronto, gente, ó, o piso branquinho, de fora a fora, ó, tudo limpinho. Gente, não liga pra música lá no fundo Gente, e agora tem que ser agora a área, ó Gente, a área é fácil É só um paninho, só Só um gente, eu terminei tudo e o resultado é casa limpa E gente, casa limpa eu acho que é a melhor coisa que tem, assim Sei lá, dá uma sensação muito boa E gente, e eu terminei de limpar a casa, gravei um vídeo Era tudo que eu queria, né? Porque gente, eu não gosto de gravar vídeo quando tem gente aqui em casa, vocês já viram E eu tenho vergonha Então gente, a área tá limpa, tudo tá limpo aqui Gente, se vocês gostarem desse vídeo, vou fazer parte 2 Mas arrumando a outra casa minha, entendeu? E se vocês não sabem, essa é a casa da minha avó E aquela é a casa da minha mãe então gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham divertido com esse vídeo. E até a próxima, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e tchau!